Vem aí, a maior campanha missionária do ano de 2021, o Impacto Vitória 2021. E você é convidado a participar desta campanha missionária. Mesmo que o nosso mundo está passando por tantos problemas, pandemia, perplexidades, mas nós estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança. E foi lançada esta revista com o título o dia da ecologia, a mente do mundo está voltada para o meio ambiente, a restauração do meio ambiente, o homem está destruindo o planeta, mas na verdade esta revista fala de um dia muito especial que o mundo se esqueceu, que é o Santo Sábado do Senhor, já temos pronta as artes das camisetas que estão lindas, temos também a arte da faixa que você já deve procurar com a sua associação para nós estarmos nos semáforos e fazemos um grande impacto, missionário. E não se esqueça de tirar fotos, gravar vídeos, porque no último sábado do mês de agosto, nós aqui da TV Conectados, estaremos fazendo a retrospectiva do Impacto Vitória 2021 e queremos incluir a sua igreja, a campanha da sua igreja, queremos mostrar aqui na TV Conectados com Deus. Então Vamos juntos participar desta grande campanha Eu Estou Dentro e você?